Meu órgão municipal só teve vigência um único mês em 2020, estou liberada de prestar contas, né? Não está, não. Vai prestar contas mesmo que tivesse vigente um único dia, estaria obrigado, está obrigado a prestar contas deste único dia. Nesse único dia, você pode ter feito qualquer coisa. Você pode ter estourado, arrecadado, gastado. Um dia, gente, um dia dá para fazer uma eleição. Vocês não sabem o tanto de coisa que dá para fazer num dia.